Um trouxa. Tá ligado, meu parceiro? Mas... Que você fica com as coxas? Depois dessa batalha, você vai sair com a cara roxa. Manda punch e faz assim, mas contra mim, volta a força. Bravo, bravo, bravo. Com certeza eu tô sabendo, cê não faz a RAP E o Pedro vem da norte, e é pronto pra te bater. Zona norte de São Paulo, tu acabou de conhecer. Brabo, brabo. Eu sei que você é bom, que você é um oponente forte. Mas se vir rimar comigo e você vir que eu com a sorte, você vai conhecer o canino do monstro da Zona Norte. Bravo demais. Bradomassu. Calma calma, calma, calma, calma, calma. Ei. ei. Ai.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 Improvisação, mas sabe porque eu vou improvisando? É claro que não é o suficiente, pode levantar nem 10 anos, malhando. Bravo, bravo demais. Brenzo maçã também. Obrigado, nega. Agora eu mando bem, só que sem maldade, Você não representa essa cultura. Satisfação quadrada do Pix, mas faltou o jogo de cintura. Bravo demais, mano. Bravo demais.